Vamos lá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço, mais uma vez, mais um vídeo para esse canal aí, é isso aí minha gente, vamos lá. gente é a vida de quem trabalha na roça você quer comprar uma chácara é compre chácara se você tiver uma chácara o seu trabalho é esse aqui esse carro, se calça tiver dinheiro para pagar um caseiro valorize o trabalho dele hein? porque não é fácil não meu irmão capiga isso aqui todo mês todo mês é a mesma folha uma chácara tem pé de banana tem que limpar, como dá um cacho, fica isso aqui, ó. Você tem que ter cuidado aqui, ó. Isso aqui é a vida de chaca viu? Se comprou chaca é isso aqui, ó. Chaca é isso aqui, ó. Tem que limpar aqui, ó. Aqui eu colhi um cacho de banana. Lá agora há pouco, aqui, ó. Um dos passarinhos já comeu aqui uma parte. E essa parte aqui tá boa. Então aqui é só levar para casa, tirar aqui põe num lugar então em pendurar para amadurecer aqui é só cortar aqui ó cortar aqui podendo a de uma de uma bacia de um, alguma coisa para para amadurecer ó então cortar aqui com um jeitinho aqui ó e cortar aqui ó aí você pega isso aqui põe dentro do de uma vasilha e espera madurar. com a bacia Ó, espera mandar tudo aqui, ó. Então é isso aqui, gente. O, a vida de, de quem tem chácara é isso aqui. Esse aqui, meu parte direto. E esse mato aqui, se você tá finendo com 15 dias, já tá na, na mesma altura. Aqui é a terra de bege, muita água. Olha, ó. Legal, né? E aqui as bananas, tem que limpar. Essas bananas aqui. Era para estar tá bem maior, porém, aqui a terra é muito molhada, aí não vai para frente. Ó. Você tem que vir aqui ó, limpar a sujeira, não é tempo de cortar nenhuma folha de coco ainda, mas esse coquinho aqui é novo, mas tem que limpar, ó. tirar toda a sujeira para ele, ele crescer sem nenhum obstáculo. Ó. E aqui você tem que limpar. Aqui, ó. A, a, a bananeira para crescer saudável ela tem que estar tá limpa esse aqui foi o pé que eu tirei o cacho então você vai ter que cortar ele mais embaixo que puder com uma ferramenta bem amolada você vai fazer assim, ó. você vai limpar aqui cuidado com o inseto aqui ó. você vai cortar aqui ó porque o certo é você bater com o um facão porém pesa aqui, então você não pode então você tem que fazer assim ó fazer um corte aqui e puxar e quebrar aí depois que cortado aí você olha para cima não tem nada atrapalhando você vai fazer aqui ó ó Cuidado com o facão, não pode vir aqui pra perna. Tem que ser assim, ó. Sempre pra cá, ó. Pra se você errar, aqui, nem aqui, ó. Vou mirar aqui, vou mostrar pra vocês como é que corta com o sacão, ó. Olha só que legal ali, ó. Vou mostrar pra você ali, ó. Vou mirar ali, ó. O nosso erro é esse aqui, ó. Às vezes a pessoa se acidenta, porque a pessoa quer cortar aqui, ó. Não. Você vai vir aqui, ó. ó. Cortar pra cá, ó. Sempre, sempre, ó sempre para longe de você viu ó só aqui ó sempre para cá ó, ó facão bem amolado porque se você errar se você cortar aqui e vem na sua perna isso aqui gente é, é bom para você dar para as galinhas isso aqui evita boco das galinhas ó deixa limpinha aqui agora prontinho ó. A bananeira, você não pode chegar e fazer assim, ó, puxar a palha aqui, ó, que vai rasgar, vai danificar, então, você tem que cortar aqui, ó, cortar aqui e deixar, ó, só isso aqui, ó, você corta bonitinho, se você puxar, você vai rasgar e vai deixar frágil aqui a Então, você tem que cortar aqui, ó, as folhinhas, para deixar limpinho. ó. No tempo de meu pai, não existia roçadeira não. Todo capim roçado era no facão. Hoje em dia já temos aí roçadeiras que você roça bem rapidinho. Ó. Mas eu não perdi muita prática não. Após 30 anos que eu saí da roça, eu ainda tenho um pouquinho de prática. Eu acredito que vocês também perderam a prática de deixar o um like não, né? Então vai por o like aí. Vamos lá, abençoa o canal. Zé Maria Lima.